Para além dos termos técnicos, esse vídeo fala da importância de sabermos nos comunicar de forma mais abrangente, que a nossa comunicação possibilite que todos possam acessá-la e consumi-la, isto é, uma linguagem de amplo entendimento, que valorize e traga representatividade e pluralidade a quem recebe essa mensagem. Gentrificação. A gentrificação... É um fenômeno que corresponde ao processo de modificação do espaço urbano em que áreas periféricas são remodeladas e transformadas em espaços nobres ou comerciais. Nossa, não entendi nada. Ah, suave. Eu vou reformular. Trazendo para o nosso contexto urbano brasileiro, a galera nobre compra uma coisinha ou outra ali na perifa, vai adquirindo espaço e a cultura e a história que havia ali vão perdendo espaço para novas demandas dessa galera nova que chegou. Pode crer, então tem a ver com aquele papo de revitalização? É isso mesmo, hein, tu tá ligada. O próprio termo revitalizar traz a ideia de que o que estava ali não era bom e precisava ser mudado. Mas vem cá, será mesmo que precisa ser mudado a cultura e a história da nossa perifa? que você não falou antes, agora eu entendi. Celular? Você não tava tá lendo um livro? Agora eu tô vendo o TikTok. TikTok? É, o TikTok também tem conhecimento. Esse aqui é antigo, é um manual da quebrada, que traz um conteúdo incrível numa linguagem super acessível. Salve família. Boa para nós, tranquilidade. Você já ouviu falar de criptomoeda e NFT? Uma parada que tem invadido as quebradas. Se liga só. Criptomoeda nada mais é do que uma moeda digital. Tá vendo esse carinha aqui, ó? Satoshi Nakamoto ele juntamente com outras pessoas foi um dos criadores da moeda bitcoin depois que o Satoshi Nakamoto criou o bitcoin em 2009 ele ficou conhecido aqui por nós brasileiros o bitcoin é o pioneiro óbvio, depois dele hoje em dia nós conhecemos mais de 20 criptomoedas diferentes as criptomoedas geralmente elas são usadas para poder fazer investimento e ter grandes retornos isso se você souber investir da melhor maneira né família e você já ouviu falar em NFTs? NFTs são sites ou aplicativos que podem estar fazendo com que você seja remunerado através das suas artes. Um exemplo deles são o TikTok e o Itisnum. Então quebrada, espero que vocês tenham curtido todas essas dicas aí referentes a criptomoedas e NFT e sobre monetização, que é o que a gente gosta. E fique ligado no nosso canal para mais dicas.